Na Europa, o século XVIII ficou conhecido como Iluminismo, ou Idade da Razão, época em que os pensadores achavam que o pensamento racional poderia ajudar a solucionar todos os problemas e desvendar todos os mistérios. Os cientistas do Iluminismo fizeram inúmeras descobertas. Muito desse conhecimento foi reunido na primeira grande enciclopédia, compilada na França por Diderot. Os filósofos do Iluminismo criticavam as formas tradicionais de governo. Escritores como Voltaire e Rousseau pregavam ideias que até hoje permanecem válidas. Liberdade, liberdade de expressão e igualdade de oportunidade. A ascensão de uma nova classe burguesa se combinou com essas ideias na rejeição da monarquia. Na França, revolucionários tomaram as ruas e fundaram a república. O custo foi muito alto. Muitos oponentes foram executados na guilhotina. A república sucumbiu quando um novo líder, Napoleão, coroou-se imperador. Como disse Madame Roland: ó oh, liberdade, quantos crimes são cometidos em seu nome?